Salve, salve, galera do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos estar tá falando de novidades do Football Manager 2023 aí. Lançou algumas imagens aí, né? pelaram algumas imagens aí do FM 2023 aí, galera. Eu quero desde já agradecer ao canal do Léo Meidale aí, mano, que me disponibilizou aqui as imagens, né? Ele me mandou as imagens. Eu já era pra me ter postado esse vídeo no canal, né? Mas eu tive um problema com... Com a minha internet aqui, eu tive que é, fazer um pedido de outra internet e tudo mais. Aí demorou mais ou menos uma semana aí, mas eu tô postando aí o vídeo no canal, né? Um pouco da novidade aí do Football Manager 2023. Galera, antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações. Passe no nosso canal, é parceiro o link na descrição. E vamos que vamos, vamos ver aí um pouco das novidades aí. Começando aqui nessa imagem aqui, galera... É, aqui é a parte da imagem do, do agente, né? Do agente aqui. Você é... lembra que no 22 a gente podia estar tá negociando com o agente, né? Perguntando para o agente como que é... tá aquele jogador e tal. Ele falava se sim ou não, né? Agora não. Agora a gente pode estar tá negociando. Vamos supor, se o jogador estiver próximo de terminar o contrato, ele vai falar se o jogador tá disponível ou não, né, galera? É, você pode estar tá vendo aqui tá em inglês, né? Mas algumas coisas dá para entender. A gente sabe que essa parte aqui é da parte do, do agente, do jogador, né? A gente pode estar tá negociando agora com ele. Eles deram. Como é que eu posso dizer para vocês? Uma melhoria, né? Nessa parte aí de estar tá trocando ideia com a gente, né? Melhoraram muito essa parte do agente aqui. Eu vou estar tá mostrando outras imagens para vocês. Tá aqui, ó. Uma outra imagem aqui, tipo, fazendo algumas perguntas, né? Falando aqui do salário dele, ó. O salário dele que ele quer ganhar por semana, entre 4.200 a 6K é, em Libra, né? E aqui tá falando mais ou menos aqui, provavelmente deve ser alguma negociação e tal, né? Tá dizendo, essa parte é bem legal, ficou bem interessante aí, né? E tá aqui, ó, dizendo, ó. É, é disponibilizado tal, falando do salário dele, né? Mais uma vez, explicando aqui, ó, salário semanal, é, quanto ele gostaria de ganhar no nosso clube, né? No caso, bem legal essa parte aqui, tá bem interessante, mano. Essa parte do de negociar com a gente aí, pelo jogador. Também a gente pode estar tá, tendo, como que é, a opção de estar tá conversando com o jogador. É Como que eu posso especificar pra vocês? É, com... Vamos supor, o jogador tá com contrato pra terminar com seis meses. A gente pode tá apalavrando com a gente pra ele tá fechando com a gente. Com, com o nosso clube, tá ligado? É mais ou menos assim. É só na prática mesmo que a gente vai pegar mais ou menos a visão de como que vai funcionar. Mas não sei se tem mais ou menos pra entender. Vamos aqui pra próxima imagem. Aqui, ó. Aí a gente vai ter tipo uma conversa mesmo, uma reunião com a gente. Né? Depois de tudo é, acordado aí, a gente vai finalizar aqui a conversa e já vai ter mais ou menos... É, eu parecer que a gente vai... Vai estar tá falando pra gente, tá, galera? É, vamos lá para a próxima imagem? Essa imagem aqui também é muito interessante, né? É uma coisa que o FM... Ele mexeu, né? Que é a parte defensiva, né, galera? A gente sabe que no FM... Quando a gente... Quer segurar o resultado... A gente bota pro time pra defender... Isso aí não surge muito efeito, né? Como vocês podem estar tá vendo aqui... Na parte tática... O... O... Ele jogou, ele colocou uma tática bem defensiva, né? É, abaixou as linhas, né? A linha defensiva mais baixa, colocou um sistema tático bem mais defensivo. Ou seja, agora parece que vai funcionar. No 22 não funcionava muito bem, né? Essa parte defensiva, mesmo você colocando três zagueiro e tal, não funcionava bem. Os jogadores adversário vinha e fazia o gol normalmente, né? Agora não. Agora parece que eles mexeram nesse sistema. É de defensivo, aqui, né? Parece que melhorou bastante, né? Vamos aqui para a próxima imagem. Aqui, né? É uma coisa que a gente já sabia, né? Eu já trouxe o um vídeo sobre novidades, né? Ah, vou deixar o um e aqui para vocês aí no... na tela aí. É... é das novidades, né? Que o Football Manager 2023 fechou, né? Uma... Fechou o licenciamento aí da... dos campeonatos europeus, né? Da UEFA, né? Da UEFA, no caso, como vocês podem ver aqui, aqui é um o, a parte lá onde que os jogadores comemoram o título, né? Aqui da Conference League, né? Como vocês podem ver, os jogadores vão estar tá aqui perfilado aí pra levantar o troféu. Essa parte aqui é bem legal, né? Isso aqui é mais ou menos um mosaico 3D, né? Pra apresentar aí como é que ficou, né? Essa parte ficou bem bacana. Eu acho que também outros campeonatos que é licenciado no FM também vai ter seu seu... Sua maquete, tá ligado? aqui aqui é da aqui é da UEFA Europa League né vocês podem ver bem bonito né essas, essas cores da UEFA Europa League é bem da hora é, vamos aqui tá vendo da Champions né que é importante da Champions League ficou bem bacana é, eu espero que tenha a musiquinha né de entrada de ambas a, ambos os os campeonatos né os torneios tanto da Champions Conference e Europa League né Vamos aqui para a próxima. Aqui é a tela da, do sorteio, né, galera? Aqui vai ser o sorteio. Vai ser bem legal, bem diferente, né? Com a temática da Champions, né? Eu acho que também... O das outras competições também vai ter, pro ser licenciado, né? Ficou bem legal, né? O sistema de... O sistema de sorteio dos times aí. Bem da hora, bem da hora mesmo. Vamos aqui para o próximo. Aqui, essa parte eu achei muito massa, né? É a parte do do estádio é, essa parte aqui funciona o seguinte né? é cada setor aqui é uma parte do, do, do torcedor né o oh, hardcore hardcore tem 8%, por cento né é aquele torcedor que vai é fanático e tal que vibra com o time vai apoiar o time é, tem a parte daquele torcedor amendoim né é aquele torcedor que vai ficar perturbando o técnico tem aquela parte do torcedor casual que é a parte que o torcedor vai ali para alguns jogos e outros, né? Tem a parte do, do, do, do. corporativo, né? Que é a parte daquele daquela torcida que vai mesmo, compra o, os produtos do clube e tudo mais, né? Essa parte ficou bem bacana. Aqui a gente pode ver alguma a partida, né? Por o ótimo A torcida vai influenciar muito, né? No resultado. O resultado aí do. FM 23, né? Vai vir bem bacana. Eu espero que essa parte aqui tenha também mais algumas melhorias como... é... Vai, é patrocínio, né? para ter mais finanças do clube, né? Isso aqui seria bem bacana. Essa... Mano, essa coisa aqui ficou muito show de bola. É uma parte que eu mais gostei é, do FM. Vamos para a próxima imagem aqui. Aqui é aquela tela, galera, de fim de temporada, né? Aqui tá falando o que aconteceu, aconteceu o que vai acontecer na próxima temporada agora além de você saber o que aconteceu na temporada 22 você vai também saber na próxima temporada o que vai acontecer né essa tela que ficou bem bacana eles deram uma melhorada né uma caprichada aí é né? que no 22 já era da hora agora ficou bem melhor ainda vamos aqui para a próxima imagem aqui é a próxima imagem aqui essa imagem aqui é a parte do de observação de jogadores, né? Como vocês podem ver, melhorou. Melhorou bastante, né? É a parte do scout, né? Vamos supor, a gente dá uma olhada aqui dos goleiros, né? Vai, vamos supor, os goleiros que a gente tem no time. Ah, o primeiro goleiro é o Pacman. Aí ah, o segundo é tal, é tal jogador. No caso, se a gente for querer... Ah, eu quero contratar um goleiro melhor. Um... A parte dos scouts vai aparecer em que posição a contratação que a gente fizer. É, se ela vai ficar em primeiro e segundo. Mais ou menos igual o 22. Mas ficou uma parte bem mais organizada, né? Bem melhor, né? Aqui a gente pode estar tá clicando os goleiros. Vai, aqui tá os quatro goleiros. Ficou bem legal. Assim, né? Porque no 22 era aquela tela grandona. A gente viu jogadores. Tinha jogadores que estavam emprestados, né? E meio que ficava meio... Bagunçado se a gente saísse, voltasse, colocasse algum jogador pra, pra venda, né? A gente tinha que voltar tudo de novo. Agora não. Agora ficou esse campinho aqui. A gente clica. A gente tá clicando e a gente vê, né? Vamos supor, goleiro. Os quatro goleiros do time, né? E se versa, né? Vamos aqui pra próxima imagem, né? Que eles disponibilizaram. Tá aí, ó. Aqui no caso, é recrutar, né? Pra contratar, vamos supor. Ah, eu tô precisando de um cara que eu jogo de falso 9. Como tá aqui. Ah, eu quero um falso 9. Você vai estar tá clicando aqui, vai estar tá pesquisando e apertar Confirme. Provavelmente, ele... Os seus é, olheiros vão estar tá indicando os jogadores é, pra jogar naquela posição no seu clube, né? É bem isso. Provavelmente deve ser isso, pelo que tá aparecendo aqui na imagem. Vai ficar bem interessante essa parte. No caso aqui, tá pedindo um jogador por empréstimo, né? Bem legal isso daí. A parte do de recrutamento de observação de jogadores ficaram bem bacana bem legal mesmo como vocês podem ver aqui ó é de observação mesmo ficou bem legal isso aí ou bem mais organizado bem mais maneiro de pesquisar né vamos ver aqui para a próxima imagem aqui ó como vocês podem estar vendo ó, ó detalhes a gente vai pesquisar o estilo do jogador que a gente quer tudo mais né a parte de observação ela mudou né mudou para melhor ou bem bacana como isso para vocês Vamos aqui para a próxima imagem. Aqui, ó. A gente vai pesquisar. Vai aparecer aqui, tá o goleiro. Tô aqui, ó. Brown, né? Foi, ele pesquisou, apareceu esse goleiro aqui. É, indica que é um goleiro que é recomendado, né? É bem recomendado aí para estar tá contratando. Aí aqui vai aparecer, como vocês podem ver aqui, ó. Quantos dias faltam para terminar a janela de transferência ou... Ou para abrir a janela de transferência, mas eu acho que é para fechar, né? Ou alguma coisa assim, meu inglês é muito horrível, <risos> entendeu? Mas deve ser alguma coisa assim, tá bem interessante, é recrutamento foco, né? É tipo focar no recrutamento do, daquele jogador específico, entendeu? Tá bem legal isso aqui, tá bem legal. Esse aí, galera, isso aí foi um pouco de novidades. Ah, e uma novidade, tá, galera? Antes de eu tá encerrando o vídeo, uma novidade bem importante que eu vi... É, parece que o Manchester City ele vai estar tá licenciado também no FM 23, tá, galera? Vai estar tá licenciado aí com, com a logo original, com o uniforme, com as fotos dos jogadores e tudo, hein? Mas vai estar tá bem legal. É, coisa que o Manchester United não fez, né? Pelo contrário, o Manchester United acabou meio que entrando com um processo com a FM, né? Com, a, com o jogo, né? Com a, com a desenvolvedora do jogo. E o City não. O City simplesmente fechou uma parceria aí com, com, com, a, com a FM 2023, né? Vai ter o City licenciado aí no jogo. Isso aí foi alguma das novidades, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no, no sininho para estar tá recebendo novas notificações. passe em no nossos canta... canais parceiros, o link na descrição. E tamo junto. Valeu e fui! Fala, fala, fala, fala. Foi, foi, foi.